Neste tutorial, vai aprender a identificar quais as farmácias mais perto de si que administram vacinas. Para o fazer, deve abrir a página das farmácias portuguesas, clicar em localizar farmácias, aguardar que a página atualize, identificar qual a localidade em que quer pesquisar, vamos utilizar o exemplo da cidade de Lisboa, e selecionar o serviço da farmácia identificado como administração de vacinas. Deve clicar em pesquisar, aguardar que a página seja atualizada e depois clicar na farmácia mais próxima de si para identificar qual ou quais as farmácias que realizam serviço de administração de vacinas no próprio local.